Um quarto foda, como almofadas do fim Da hora de aventura, então confere o vídeo E aí pessoal do outro lado? Tudo beleza? Eu sou a Otávio Sage e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje a gente vai fazer almofadas muito, muito fodas. Não é nenhum segredo pros Sulk Monsters que acompanham o Leite com Biscoito de que eu sou apaixonado por a hora de aventura. Enquanto eu navegava pela internet, eu acabei caindo de cara num site que vendia almofadas de hora da aventura. Só que elas eram, tipo, muito, muito caras. Tipo, mesmo ao extremo. Então eu resolvi procurar maneiras de inventar uma almofada que fossem parecidas e bonitas o suficiente pra poder ser fofinhas e enfeitar tudo por aqui por isso eu arregacei as minhas mangas e decidi fazer uma almofada bem legal e o resultado foi super bacana se você do outro lado quer fazer essas almofadas incríveis junto comigo, então confere o vídeo você vai precisar de um desenho para moldar a almofada cola quente tesoura enchimento para almofadas feltro nas cores vinho, preto salmão ou cor de pele e branco e uma caneta para contornar. Para a base da almofada, desenhe o formato da cabeça do fim no feltro branco e recorte. Desmembre todo o molde para usá-lo como marcação das outras partes do rosto do fim. Outro cor-de-pele, desenhe e corte o oval que será o rosto do personagem. Na cor preta, desenhe o fundo da boca que é a parte mais escura e depois corte. O feltro vinho vai ser a língua do fim. Num pedacinho branco, desenhe e recorte os dentes do personagem. Faça dois ovais pretos para os olhos do fim. Com a cola quente, feche as laterais da almofada. Você pode costurar as laterais também se quiser. Deixe um buraco para colocar o enchimento. Agora, vamos montar os pedaços do rosto. Comece colando a pele do rosto do fim. Nossa, isso ficou meio creepy. Colhe o preto, que será a profundidade da boca. Em cima da parte preta, colhe a língua do fim. Agora, para finalizar a boca, colhe todos os dentinhos. E para dar vida ao personagem, colhe as esferas pretas que são os olhos do fim. Finalizamos a almofada colocando o um enchimento deixa ela bem gordinha para ficar super fofinha. Agora é só fechar o furinho e ser feliz com sua almofada do fim. Pessoal, O que vocês acharam da almofada? Elas ficaram muito maneiras, não ficaram? Se vocês aí do outro lado fizerem essa almofada ou qualquer outra coisa aqui do canal, não se esqueçam de postar e me marcar e colocar a hashtag leite com biscoito pra poder ver, porque eu adoro ver todas as coisas maneiramente fantásticas que vocês fazem aí do outro lado. Não se esqueçam também de ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal se inscrevendo aqui embaixo. Se você achou esse vídeo maneiro, nada mais justo que você compartilhar com todos os seus best friends. Não se esqueçam também de que eu amo os comentários de vocês. Então deixa aqui embaixo comentários falando do que vocês acharam da bufada, do que vocês acharam do vídeo ou qualquer outra coisa que vocês queiram falar pra mim. Se você aí quer saber tudo de primeira mão Não se esquece de curtir a fanpage do canal Me seguir no instagram e me seguir no twitter E se você aí do outro lado quer saber um pouquinho mais Da minha vida pessoal, eu fiz um snapchat Então não esqueçam também de me seguir no snap É isso aí pessoal, até a próxima E falou! Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que realmente É muito importante, como fazer Os seus sonhos se tornarem realidade Eles um dia disseram que você estava sozinho Que você era estranho Que você era incapaz você jamais conseguiria realizar o seu sonho, então você desejou ser outra pessoa